segura bem no meio. 3 2 1 vai. 1 conta só 20, isso. Devagar, isso aí. Perfeito. Isso. Vai. Isso. Isso aí. Não estica dando, vai devagar, sobe e desce. E é para cima, não é pro lado não. Isso aí, isso aí. Vamos embora. Isso aí. Força, vamos embora. Isso, desce um pouquinho mais, o cotovelo pegar mais aqui do lado, isso, sobe, isso aí, desce um pouquinho, isso, só 20, só 20, só 20, calma, não precisa ser muito não. Aí agora nós vamos fazer agachamento normal. Só que não, não serão muitos agachamentos não, só 20 também. Só que eu vou fazer o agachamento normal o seguinte, perna mais fechada. Então, ó, colocou a perna um pouquinho mais fechada, agachou onde der e volta. Agachou onde der e volta. Só um pouquinho mais rápido. Pegaram aí? Conseguiram enxergar aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. Perninha um pouco mais fechado, agachou onde der volta. Agachou, volta. Pode ser, onde você se sentir confortável. Vamos lá? Três. Vamos lá. <risos> Vamos bora três, mas é fácil. Você já, você já sabe. Três, dois, um, vai um, dois, isso aí, aí perfeito. pô quatro, isso aí, isso aí. Ainda tá com peso, tá bom. Bora, isso, bora, a ah, toma aí, dando show, caramba, bora. Desce mais minha amiga, desce mais, trabalha essa coxa Isso Faz movimento com o braço pra fazer a alavanca Isso Isso aí, continua, continua, vambora Continua Isso Vambora, sete Vambora Isso Só quarenta, 40. só quarenta 40. Vambora, Pô, pouquinho, a gente faz duzentos direto Pô. Vambora Isso Isso 8, 9, 4, o peso, abriu lateralmente, 8, voltou abriu lateralmente e voltou. voltou 8, e para e segura tá e segura, tá? 3, esse 20. só um, vai. Um, isso, isso. Três, vai Se tiver leve, não venha até embaixo não, vem só até aqui. Daí para cima. Isso. 8, já pegou? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Isso. Isso aí. Tá leve? Tá tudo. Vai, só daqui. Desce, sobe daí. Isso. Sobe daí. Isso. Isso. 19 20 é isso aí aí agora vai fazer o seguinte remada ainda segura o pezinho segura o pezinho ó vai projetar o peito à frente como você quiser essa remada é livre Projeto o peito à frente, inclina o corpo, a pegada pode ser tanto para frente, para trás ou neutra, vocês escolhem. E vai tracionar o cotovelo, ó, do lado, do lado do corpo, bem do lado do corpo, ó, eu tô sempre reto e traciono, seja a pegada assim, assim ou assim, tá ok? Ó. Só abaixa mais um pouco. Primeiro, ó, estufa o peito, abaixa mesmo. Inclina o tronco. Isso, isso aí. Vamos lá. Três, não, mas ó, estufa o peito. Isso, inclina o tronco, mas estufando o peito. Três, dois, um. Vai! Um, dois, mais devagar! Três, mais devagar! Isso. Isso! 5. Vai, 6. Vamos! Vai contando. Isso! Estufa o peito, estufa o peito, ó, aqui, ah, é? não, tranquilo, isso, vai, agora dobra o teu tronco, dobra o teu tronco olhando pra frente, dobra mais, mais, isso, sobe, vai, vai mais uma, mais uma, mais uma, vai, isso aí, isso aí, isso aí, vambora, parou, isso aí. Vamos pegar lá em cima o primeiro. Não, não tira não. não tira não. Vamos pegar o primeiro. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Última sequência. Vamos embora. 3, 2, 1. Um. Subiu. 1. Um. Vai, minha amiga. 2, 3, 4. Isso. Vai, assim mesmo. Isso. Só 20. Só 20. Só 20 para não puxar muito. Isso. Isso. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou um pouquinho a perna, já vai fazer o agachamento. Vamos embora. 3, 2, 1. Desceu. 1, 2, vai. 3. Vai lá. Isso. Isso. 6. Vai. 7, 8. 9, 10. 10 11 12 Vamos embora Vamos passar só um pouquinho, só 50. Vamos lá. Isso aí, não precisa jogar para frente não. Só quero que você suba e desça. Você tá dobrando o tronco. Não, dobra a perna. Dobra a perna. Dobra a perna. Desce, equilíbrio. Desce. Não, não vem para cima, sobe e desce. Sobe e desce isso. Isso aí. Dobra essa perna. Isso aí. Só dobra, sobe e desce. Vambora. Isso aí. Descansa em cima, não. Isso aí. Isso. Tá em quanto? Sete. Oito. Nove. Vambora. Um. Vai. Dois. Três. Aí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 50 Pega o peso rapidinho Do lado, abdução Vambora, tá devagar, tá lento 3, 2 Só abrir e fechar 3, 2, 1, só 20 1, vai 2, isso 3, 4 5, olha pro espelho Olha pro espelho pra tu fazer certinho Os dois lados, os dois lados iguais Na altura do ombro, ó Vai, sobe, aqui só isso. Vambora. 12, Isso. 15. Isso. 17. 18. 19. 20. Agachou com o peito estufado. Vai fazer a puxada. Vamos lá. Só 20. 3, 2, 1. Vai! 1, 2. Aí. Desce mais o tronco. Estufa o peito. Isso. Vamos, isso aí pode ser, mas faz flexionada que fica melhor. Isso, isso. Vamos embora: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso aí finalizou. Tranquilo, finalizamos.